Diretamente até a Empório Delícia. Tudo isso para alertar a sua mãe do perigo que elas estavam correndo. Além disso, Luna também vai revelar que Hugo tentou tirar a vida dela. O que deixará a Helena completamente chocada. Também irei te contar sobre a Dominique. Que após descobrir que as duas mocinhas também sobreviveram. Ela não perdeu tempo em agir, e após o Renzo fugir com as provas, que podem colocar um fim no esquema dela, Dominique foi atrás de Alexia e sequestrou a atriz, e tudo isso para que seu sobrinho não a denuncie para a polícia. Mas olha, eu te garanto que nesse resumo, uma dessas pessoas até mesmo poderá perder a vida. E eu te contarei tudinho aqui nesse vídeo. Então já vai deixando o seu gostei que fica aqui embaixo do vídeo neste joinha. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para sempre receber as próximas novidades dos últimos capítulos da novela. E eu também queria muito saber a sua opinião para você qual deveria ser o castigo e o final para a megera da Dominique, após todos os crimes que ela cometeu. Ela deveria ficar presa para sempre e apanhar todos os dias na cadeia. Ela deveria perder tudo e viver à beira da sarjeta. Ou você acha que o melhor castigo para ela seria queimar no fogo do inferno? Faz o seguinte... Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários. E não esqueça de deixar também o nome da cidade de onde você assiste a novela. E o plano de Hugo para acabar com a vida de Luna acabou saindo do controle. Pois a Luna, ela conseguiu fugir das garras do vilão. Sem perder tempo, ela pegou um táxi em direção a Empólio Delícia. E tudo isso para avisar sua mãe do perigo que elas estavam correndo. Mas Hugo, desesperado com a fuga da mocinha, afirma. Ah, mas se essa menina pensa que vai se dar bem, ela está muito errada. Eu acabo com ela, mas nem que for no meio da rua. O bandido pegará seu carro e começará a seguir o táxi da mocinha até a empório. Luna estará desesperada de dentro do táxi, e ao chegar em frente a Empório Delícia, ela não perderá tempo e correrá para entrar. Hugo, ao perceber que a mexicana estava prestes a contar toda a verdade para a Helena, ele fica revoltado. Não, não, não pode ser! Como eu fui deixar isso chegar nesta situação?" Se a Helena descobrir tudo o que eu fiz, eu, eu não terei saída. Eu vou ter que apagar as duas. Enquanto isso, Luna corre diretamente para o escritório de sua mãe. E entra na sala desesperada, deixando a Helena bem confusa. Sem perder tempo, ela dá um mega abraço na loira. Enquanto Helena a questiona. Luna... Luna, meu amor, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ai, ah, não me diga que os bandidos... que os bandidos encontraram você. É isso que aconteceu? Foi isso, minha filha? Luna, então, olha diretamente para Helena e afirma... Não, mãe. O principal bandido, ele... ele nem precisou me encontrar. Ele praticamente estava vivendo com a gente. Mãe, o pior dos bandidos estava vivendo com a gente. Helena, ainda muito confusa, questiona a filha. Como assim? Você... Você tá falando do Hugo, é isso? Me diz, Luna. O Hugo, ele te fez alguma coisa errada? Ele te falou alguma coisa? Luna, então é direta. Mãe, antes ele tivesse falado. Mãe, olha, a gente corre grande perigo com ele. Ele... Ele tentou tirar a minha vida. Helena fica impressionada com aquela revelação. Não, o Hugo, eu não acredito. Luna, então nós temos. Temos que chamar a polícia. Ele não pode ficar à solta por aí. Luna, então, afirma. Não, mãe. Eu conheço muito bem bandidos como ele. Nós temos. Nós temos é que. Que fugir porque eles compram a, a polícia, mãe. Nós temos que nos proteger. Já sei. Vamos para a casa da dona Hermelinda. E lá, a gente denuncia ele para a consuleza. Helena começa a se lamentar. Me desculpa, filha. Eu realmente pensei que você... Que você estaria mais segura em casa. Eu tô me sentindo uma péssima mãe agora. Porém, a Luna tranquiliza a Helena. Não, mãe, não chora. Você não tem culpa de nada. Olha, até mesmo eu... Eu me deixei levar pela falsidade do Hugo, pensei realmente que ele queria mudar. Mas agora a gente não pode pensar nisso, nós temos que fugir, temos que ir para bem longe dele. Helena concorda com a filha. Sim, eu, eu também acho, vamos, vamos sair agora. Acontece que assim que elas forem sair do escritório, Hugo vai surpreendê-las. Entrando e sendo bem claro... Não, não, não. Nenhuma de vocês vai sair dessa sala. Me entenderam? Nenhuma. Porém, a Helena, sem medo, ela vai confrontar o marido. Saia da nossa frente, Hugo. A gente já sabe o bandido que você é. Sua máscara caiu. Então deixa a gente ir embora. Hugo, então, aponta uma arma para elas e diz... Não, nunca... Vocês não vão sair daqui nunca, aliás, até podem sair, mas eu juro que não vão sair com vida. Você queria a verdade, né Helena? Bem, eu te conto a verdade. A verdade é que eu, eu queria sim colocar um basta nessa sua filhinha, porque ela, ela foi meu pior erro. O meu pior erro foi ter, ter deixado ela e o Mário com vida lá no México. Você quer mais uma verdade, Helena? Tudo o que aconteceu no passado foi minha culpa... Eu armei tudo até mesmo a sua prisão. Helena fica inconformada com aquilo tudo e tenta partir para cima de seu marido. Seu monstro, seu monstro! Hugo, Pong, como você pode ter coragem de acabar com uma família toda porque foi isso que você fez? Você acabou com minha vida desde que eu saí do México. Hugo responde sendo bem frio. É Helena, talvez eu seja isso mesmo um monstro e você quer saber mais eu não me arrependo de nada aliás o que eu me arrependo é de não ter tirado a vida dos dois é disso que eu me arrependo foi um erro meu Helena então avança sobre Hugo e ele atira mas se tem outra pessoa que vai se complicar nesse capítulo é a Alexia após levar uma rasteira de Renzo Dominique não perdeu tempo e foi atrás da pessoa que mais importava para seu sobrinho, nesse caso, a Alexia. Dominique invadiu a Labrador Digital com Edu, e conseguiu render a atriz, que ficou desesperada ao vê-los. Dominique é direta. Olha, eu não posso falar que é bom te ver de novo, porque na verdade é um desprazer, Alexia Máximo. Logicamente que Alexia tentará mentir. Eu, Alexia? Não, não, não, olha, vocês devem estar enganados, eu, eu sou só a secretária daqui. Porém, Edu puxa a peruca dela, tirando completamente o seu disfarce. Dominique então afirma. Não precisa mais se esconder, eu já sei de tudo. Alexia começa a chorar desesperadamente e Dominique informa. Pega ela, Edu! Faça um favor de tampar essa matraca dela, para que ela não faça um escândalo. O Renzo, ele não quer brincar comigo? Bem, ele só se esqueceu de um detalhe, que eu fui a professora dele. Enquanto isso, depois do disparo de Hugo, Helena e Luna ficam ainda mais desesperadas. A Luna diz, Pra que isso, hein, Hugo? Pra que ser tão ruim? É por minha causa, é? Hugo revela, no começo até era, mas depois eu descobri que a Luna era sua filha. Aí as coisas se complicaram, e sabe por quê? Porque eu sou o chefe do esquema, eu sou o chefe da Dominique. E se a Luna viver, eu vou preso. E eu já quero deixar bem claro que eu não tenho a mínima vontade de ser preso. Helena questiona. Então quer dizer que independente de qualquer coisa, você vai tirar a nossa vida aqui mesmo? É isso, Hugo. Hugo confirma, eu, eu já te dei várias chances Helena, mas você, você não aproveitou nenhuma delas, você não aproveitou nada, agora, agora eu sinto muito em informar, mas infelizmente não tem mais jeito, você não queria ficar perto da sua filhinha? Pois então, você vai ficar, vai ficar pela eternidade perto dela, só que você vai ficar do ladinho dela sabe onde? Debaixo da terra... Numa atitude impensável para salvar a vida dela e também de Luna, Helena então pega seu notebook, que estava do lado da mesa, e em uma atitude incrível, ela ataca para cima de Hugo, acertando o bandido em cheio na cabeça. Imediatamente, a Helena então avisa a filha. Vamos Luna, vamos fugir, a gente não pode perder tempo, vamos fugir daqui. Nisso, as duas começam a fugir, enquanto Hugo, ele ainda se recupera do golpe, que fez até mesmo um ferimento em sua cabeça. Após se levantar, ele vai imediatamente atrás delas. Hugo, mesmo que de longe, começa a disparar vários disparos e tiros, que por felizmente, nenhuma delas acaba sendo atingida. As duas, então, começam a descer as escadas da empório delícia. Acontece que para piorar a situação, a Helena ela acabará tropeçando no degrau e caindo escada abaixo. Luna fica desesperada com aquela cena. E aflita ela pergunta: "Mãe, mãe, você tá bem?" Helena, infelizmente afirma: ''Luna, eu, eu, eu torci meu pé. Luna, faz o seguinte corre. Foge daqui, por favor.'' Luna, desesperada, afirma ''Não, mãe. Não, eu não posso te deixar. Eu não vou deixar a senhora aqui sozinha. Eu não vou. Eu não posso.'' Porém, Helena insiste ''Por favor, minha filha. Por favor, eu te peço. Olha, vai para a polícia. Você pode acabar com esse monstro. Faz isso pela sua mãe.'' Olha, eu, eu sempre soube que você estava sem vida e agora que você tem vida, você tem que vivê-la. Por favor, Luna, vai. É meu último pedido. Luna então começa a chorar e diz... Olha, mãe, eu vou, mas eu volto. Mãe, vai ficar tudo bem, acredita em mim. Eu prometo. Vai ficar tudo bem, eu prometo, eu prometo. Ela então dá um abraço, em Lena? Esse abraço... Será como se fosse o último abraço entre as duas. Logo, a Luna corre, pois Hugo ele já estava chegando no local. O bandido então se aproxima de Helena e ao notar que sua mulher tinha caído e estava no chão não conseguindo andar. ele ainda por cima debocha. Nossa Helena, então quer dizer que a sua filhinha te deixou aqui sozinha? Olha... Para uma filha que se dizia tão apegada à mãe, mesmo não a reconhecendo... A Luna me surpreendeu, hein? Que filha boa você arrumou, hein, Helena? Porém, a loira apenas diz... Vai, Hugo! Você não queria acabar com isso? Então acaba! Acaba com isso logo! Tira a minha vida, vai! Acaba! Acaba, por favor! É nessa hora que o bandido aponta a arma para a cabeça de Helena e coloca o dedo no gatilho, Helena respira como se fosse seu último suspiro, mas enquanto isso a Dominique já com a Alexia amarrada aí dentro do carro, ela não perderá tempo para fazer uma proposta ao seu sobrinho Renzo, ela liga para ele e ele atende já avisando, Olha aqui, Dominique, eu vou dar o último aviso. Se você acha que eu vou mudar de ideia, se você acha que tem alguma coisa que faça eu mudar de ideia... Você tá bem errada, porque olha, acabou pra você. Acabou! Mesmo que eu, seja, que eu seja preso, aceite! É o fim! É o fim! Acabou! Acabou todas as suas maldades! A megera, porém, rebate. Não, Renzo... Você sabe disso melhor do que eu. Sabe que eu não desisto fácil assim das coisas. Eu sempre, eu sempre dou a volta por cima. Renzo afirma. Acontece que agora, acontece que agora nada vai me fazer mudar de ideia, Dominique. Nada. Eu vou te colocar na cadeia, tá me ouvindo? E nada vai fazer isso mudar. É nessa hora que Dominique retira a fita da boca de Alexia que começa a gritar desesperadamente. Do outro lado da linha, Renzo fica desesperado. Não, não, não, não faça nada com ela, Dominique, não faça nada. Você é um monstro. Como uma pessoa como você pode, pode ser da minha família? A Megera afirma. Bem, é o seguinte, Renzo. Por você ser da minha família e somente por isso, eu vou te dar uma chance, uma chance de viver com essa fracassada aqui do seu lado pelo resto da sua vida. Renzo então diz, me diz o que você quer me diga. Dominique então marca um encontro com Renzo. Enquanto isso, ainda apontando a arma para Helena, Hugo afirma, não, não, não chegou a sua hora Helena, eu tenho apenas uma bala dentro.